Oi! Tecnologias vivas, visitantes e moradores aqui do lugar. E aí, beleza? Olha só, o sol, a gente vai acompanhando a mudança das estações com o sol que, que vai batendo por ali. É, a cada dia que passa... Nós estamos saindo do verão, indo para o inverno, então o sol está fazendo um caminho aparente lá para o norte. Nós estamos agora no, no outono, esses dias agora foi o, o equinócio de outono. Então, com a casa a gente vai acompanhando o sol também, é, é legal. Estou terminando a edição de um e-book, o primeiro e-book que nós vamos lançar, e os vídeos associados a esse e-book, Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Ali vai ter o passo a passo para a gente entender cada uma das etapas, o que é que acontece em cada uma das etapas, como é que a gente menciona para não ficar grande demais a gente gastar dinheiro à toa, nem pequeno demais para não funcionar. Né? Então, nós vamos trazer um pouco de ciência e tecnologia mostrando passo a passo como é que a gente dimensiona, como é que a gente faz um sistema. E aí tem várias possibilidades, é, com uso de lagoa, é, ou dispersão no, no solo, vala de infiltração, está é, tá tudo lá. Daqui a pouco eu trago mais informações para vocês. Mas aí é, então, por conta disso, eu estou finalizando essas coisas, o vídeo de hoje é, vai contar das crianças que têm vindo por aqui e que frequentam ou moram no lugar. A gente começa com uma saracura que veio dar uma olhada no laguinho, né? tomou uma aguinha ali e saiu. Depois a piscina de, de passarinho, dia, fim de tarde, quente, começou a chegar passarinho de todo lado. Vamos acompanhar as crianças tomando banzinho, é, é bem legal. Um monte deles. Aí chegou uma hora que a piscininha estava lotada, é igual alta temporada na praia. É, é bem legal. E depois a gente termina o vídeo com uma prosa, com uma corujinha, uma corujinha do mato. É, de repente eu estava passando, ela chamou, começamos a conversar e ela deixou chegar pertinho. Né? e Tem uma imagem pertinho dela. Vamos dar uma olhadinha nisso. Legal?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 Uma corujinha, a gente não vai conseguir enxergar, mas é pequenininha, linda. Quando ela vira, dá para ver os olhinhos. Ali. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto, mas ela vai voar. Ela já está querendo voar. Oi, lindeza. Oi, bonita. queridinha oh lindeza ó oh, os olhinhos dela querida boniteza tá deixando o tio chegar pertinho é oi oh linda oh boniteza mocinha mais linda Olha só, o tio está chegando bem pertinho. A gente quase vê ela já, né? Olha ali. Vai deixar o tio chegar perto? Vai deixar o tio chegar pertinho? Vai? Ah, que lindeza! A mocinha bonita! Oh, linda, querida. Você é muito bonita. Vamos ver de pertinho. Ah, essa mocinha mais bonita. Essa queridinha mais linda. Oh, beleza. Onde é que você fica durante o dia, querida? Conta pro tio, deixa eu tirar a luz do rosto dela, para ver se ela vai voar ou se ela vai responder. Ô, lindesa! É, voou. Tá bom, então, por hoje é isso. Olha só, tá saindo o nosso primeiro e-book junto com vídeos explicativos. O e-book tem uns, umas 85 páginas por aí, então tem um monte de informação ali, né? o passo a passo. Então, se você quer implantar um sistema de tratamento de, de esgotos na tua casa, ok, é para você. Se você quer ensinar seus alunos ou compartilhar as ideias com seus vizinhos, é para você. Se você quer aumentar o teu conhecimento teórico, sobre como é que funciona um sistema, porque a partir daí, você entendendo como é que funcionam as coisas, aí você pode inventar moda, você pode é, partir para outros projetos, né? Mas você tem que conhecer o básico primeiro, legal? Ou então se você quer prestar serviços aí para a tua comunidade, o pai e a mãe que, que mora lá na roça, está precisando fazer um sistema, aí o, o e-book... E os vídeos são para vocês. Casa, condomínio, chácara, sítio, fazenda. Legal? Então, um, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.